E é por isso que, embora teoricamente rejeitem a tradição, seus defensores estejam sempre tão preocupados com a linhagem da sua doutrina. Essa preocupação tem origem na ideia de que o anarquismo é uma manifestação dos anseios naturais do ser humano, que a tendência a criar instituições autoritárias é que seria uma aberração temporária. Se aceitarmos esse ponto de vista, o anarquismo não seria então apenas um fenômeno do presente, os vários aspectos que tem assumido na história seriam simplesmente as diferentes fases de um elemento permanente da sociedade. É a investigação desse elemento permanente, mas esquivo, que anarquistas históricos como Kropotkin, Max Netlau e Rudolf Rocker dedicaram grande parte de suas vidas. A árvore genealógica que esses escritores cultivaram tão cuidadosamente é um espécime magnífico e à sombra de seus galhos encontramos alguns antepassados surpreendentes. Proputkin foi talvez o mais extremado entre os genealogistas do anarquismo, pois procurou encontrar a verdadeira origem da sua doutrina não entre determinados filósofos isolados, mas na massa anônima do povo. O anarquismo, declarou ele, surgiu entre o povo e só conseguirá preservar sua vitalidade e sua força criativa enquanto continuar sendo um movimento popular. Em a ciência moderna e o anarquismo essa crença é elaborada em termos históricos. Através dos tempos, diz Kropotkin no seu livro, sempre houve duas correntes de pensamento e ação em conflito nas sociedades humanas. Elas são, de um lado, a tendência à ajuda mútua, exemplificada pelos costumes tribais, pelas comunidades aldeãs, pelas guildas medievais e, na verdade, por todas as instituições criadas e mantidas não através de leis mas pelo espírito criativo das massas. E, por outro lado, a corrente autoritária, que começa com os curandeiros, magos, bruxos, feiticeiros, oráculos e sacerdotes, até chegar aos oficiais de registro e aos chefes de bandas militares. E evidente, conclui Kropotkin dogmaticamente, que a anarquia representa a primeira dessas duas correntes. Podemos portanto afirmar que, através dos tempos, sempre houve anarquistas e partidários do Estado. Em outra ocasião, Kropotkin conjetura que as raízes do anarquismo remontam à mais remota antiguidade, a Idade da Pedra, e, a partir dessa visão extremamente pessoal da pré-história, passa a examinar toda a gama de movimentos rebeldes, até os primeiros sindicalistas franceses, concluindo finalmente que essas são as principais correntes anarquistas populares da história. Paralelamente a essa busca de Kropotkin por um anarquismo popular, anônimo e desarticulado, existe a pesquisa de outros historiadores do movimento, tentando descobrir elementos anarquistas nas ideias de filósofos e escritores do passado. Essas pesquisas resultaram na inclusão dos nomes de Lao, Zeno, Etienne de Lanoet, Fenelon e de Derot. A deliciosa utopia cavalheiresca do abade de Telem, justificou a inclusão de rabelais entre os precursores do anarquismo, com base no seu lema libertário faça o que quiser. Movimentos religiosos como os dos anabatistas, os citas, os doucobors e os essenes foram incluídos em masse. E o tolstoiano francês Le Chartier não estava de modo algum sozinho quando declarou que o verdadeiro fundador da anarquia foi Jesus Cristo e a primeira sociedade anarquista foi a dos apóstolos. Dois historiadores do anarquismo, Alain Sargent Claudia Armel, descobriram que o primeiro anarquista foi Jean Meslier, cura de Étrepigny, que viveu no século XVIII, cujo ressentimento contra as autoridades civis e eclesiásticas do seu tempo o levou a escrever um grande testamento, que ligou os seus paroquianos rurais, e que as autoridades da igreja, interceptaram após a sua morte, não tendo jamais chegado ao conhecimento dos camponeses, aos quais se destinava. Nele, o cura denunciava todas as formas de autoridade e defendia a criação de uma sociedade bucólica, baseada na amizade entre as comunidades camponesas. Mas as raízes dessa árvore genealógica que não para de crescer são demasiado frágeis para a quantidade de ramos que devem sustentar. Um rápido exame dos autores citados mostra que aquilo que foi tantas vezes apresentado como a pré-história do anarquismo, não passa, na verdade, de uma mitologia criada para emprestar autoridade a um movimento e suas teorias assim como uma tribo ou clã primitivas criavam seus mitos totêmicos para emprestar autoridade à tradição ou aos tabus. Essa mitologia é sustentada pela incapacidade de entender que, embora a rebelião e o desejo de liberdade sejam, ambos, elementos muito antigos na sociedade humana, eles mudam de feição de acordo com as diferentes situações históricas. Se considerarmos, por exemplo, os grandes rebeldes da Antiguidade Clássica, como Brutus e Spartaco, percebemos que cada um deles buscou sua própria ideia de liberdade. E no entanto, nem Brutus, lutando pelos interesses de uma oligarquia aristocrática contra a ameaça de uma ditadura, nem Spartaco procurando libertar os escravos para que eles pudessem retomar o curso interrompido de suas vidas em seus próprios países, teriam compartilhado ou entendido determinados conceitos de igualdade econômica e liberdade sem classes que os anarquistas do século XIX desenvolveram como forma de reação a um Estado capitalista cada vez mais centralizado e mecanizado. Em geral, os historiadores anarquistas confundiram certas atitudes que constituem a essência do anarquismo. A crença na decência intrínseca do homem, o desejo de liberdade individual, a intolerância diante da dominação. Enquanto o movimento e doutrina, surgida num determinado momento histórico, com teorias, objetivos e métodos específicos, essas atitudes básicas podem ser sem dúvida encontradas através da história, datando pelo menos da Grécia Antiga. Mas o anarquismo como tendência desenvolvida, articulada e facilmente identificável só aparece na era moderna de revoluções sociais e políticas conscientes. Sua excentricidade, que combinava uma visão moral com uma crítica radical à sociedade, só começaria a aparecer de forma perceptível depois do colapso da ordem medieval. Esse colapso daria origem, por um lado, ao aparecimento do nacionalismo e do Estado centralizado moderno, e, por outro, ao surgimento de uma tendência revolucionária que muito cedo começou a desenvolver correntes libertárias e autoritárias que amadureceriam, no século XIX durante os conflitos entre marxismo e anarquismo assim como a dissolução da sociedade medieval assumiu formas eclesiásticas, sociais e políticas que são difíceis de separar. Os movimentos da revolta também conservaram até o fim do século XVII um aspecto tríplice. Durante esse período, as críticas mais severas não eram feitas por humanistas, mas por dissidentes religiosos fundamentalistas atacavam ao mesmo tempo a Igreja e os modernos sistemas baseados na autoridade e na propriedade privada, com base numa interpretação literal da Bíblia. Plícito nas suas reivindicações estava o desejo por uma volta à justiça natural do Paraíso. Tenha ou não sido declamada por João Baal, um sacerdote ignorante e de baixa classe, os famosos versos. Quem era o Senhor quando Adão arava e Eva fiava? são sintomáticos da ânsia por um retorno à simplicidade perdida que, quase 300 anos depois, ainda equava nos panfletos do período da República Inglesa de 1649. As reivindicações dos camponeses que se revoltaram na Inglaterra do século XIV e na Alemanha no início do século XVI não eram, em si, revolucionárias. Os descontentes desejavam o fim das imposições da Igreja e dos lords desejavam, acima de tudo, a extinção total da moribunda instituição da servidão. Mas poucos iam além dessas simples exigências reformistas e a crença ingênua em certos aspectos do feudalismo ficou demonstrada, pela confiança com que os camponeses ingleses acreditaram nas promessas de Ricardo III, mesmo depois da execução do seu líder Viller. Podemos comparar essa atitude com a dos analfabetos russos quando marcharam até o Palácio de Inverno, em 1905, conduzidos pelo padre Gapon, na esperança tragicamente tola de que iriam encontrar não as balas que na verdade os esperavam, mas a compaixão e a compreensão do czar, a quem, no seu mundo semi-feudal, continuavam considerando pai da pátria. Entretanto, foi entre os líderes dos camponeses da Inglaterra e da Alemanha que apareceram os primeiros sinais do tipo de crítica social, que acabaria por se transformar em anarquismo. O fragmento do discurso de John Ball preservado por Fruissart ataca tanto a autoridade quanto a propriedade, sugerindo que existe um elo entre ambas, o que antecipa os argumentos desenvolvidos pelos anarquistas do século XIX. As coisas não podem ir bem na Inglaterra, nem jamais irão até que todos os bens sejam comuns a todos, até que não existam nem servos nem senhores e sejamos todos iguais. Pois que razão tem aqueles a quem chamamos senhores para aproveitar-se de nós? O que fizeram para merecê-lo? Porque nos mantêm em servidão? Se descendemos todos do mesmo pai e da mesma mãe, Adão e Eva, como podem afirmar e provar que são mais senhores do que nós? exceto talvez porque nos fazem trabalhar para que eles gastem. O tom desse discurso parece autêntico, mesmo que o cronista tenha avivado certos detalhes. Ele tem aquela estranha mistura de exaltação religiosa e denúncia social que aprendemos a identificar à medida que a reforma ia assumindo formas mais radicais. Mas, embora John Bau ataque a propriedade privada e exija igualdade, não parece rejeitar especificamente o governo como tal. E durante muito tempo vemos surgir reivindicações por um comunismo igualitário partindo do que ainda continuava sendo uma estrutura autoritária. A primeira apresentação literária da Sociedade Igualitária Ideal, a Utopia, de Thomas Morrow, 1516, é governada por uma autoridade eleita por um sistema bastante complexo e impõe regras de comportamento individual extraordinariamente severas. E, muito embora tenham sido feitos esforços para descobrir elementos anarquistas na revolta dos camponeses alemães liderada por Tomás Munzer e na Comunana Batista de Munster, na prática esses movimentos parecem negar as de atitudes anti-autoritárias sugeridas pelas declarações de alguns de seus líderes. Nunzer, por exemplo, denunciou a autoridade, mas não fez nenhuma sugestão concreta sobre o tipo de sociedade capaz de sobreviver sem ela. E quando tentou instalar sua comunidade ideal em Mulhausen, esta na verdade não se parecia em nada com uma comunidade anarquista. Engels resumiu essa situação de forma bastante clara nas suas guerras camponesas na Alemanha. Proclamou-se a posse comum de todos os bens, as mesmas e universais obrigações de trabalho e a abolição de todas as formas de autoridade. Mas, na verdade, Mulhausen continuou sendo uma cidade imperial republicana, com uma constituição levemente democrática, um Senado eleito por sufrágio universal e sob o controle de um fórum e um sistema improvisado para alimentar os pobres. As transformações sociais que tanto horrorizaram os protestantes da classe média da época jamais foram além de uma tênue e inconsciente tentativa para estabelecer prematuramente a sociedade burguesa de um período posterior. Quanto aos anabatistas, seus ataques contra a autoridade terrena foram desmentidos pelas inclinações teocráticas que demonstraram possuir na prática e houve poucas evidências de que tivessem assumido atitudes genuinamente libertárias quando tentaram impor o comunismo à força em Monster, quando expulsaram da cidade todos aqueles que se recusaram a tornar-se anabatistas, ou na iconoclásia que resultou na destruição de manuscritos e instrumentos musicais. Um pequeno grupo de santos anabatistas parece ter exercido uma autoridade um tanto impiedosa durante a maior parte da tempestuosa história da comuna de Monster. No fim desse período, Jean de Leiden tornou-se não apenas o líder espiritual como o chefe temporal da cidade, afirmando ser o rei da terra, destinado a introduzir a quinta monarquia que iria preparar a segunda vinda de Cristo. O que parecia faltar a esses movimentos, do ponto de vista anarquista, era o elemento de individualismo que teria contrabalançado seu igualitarismo. Libertar-se da tendência medieval de ver o homem como um membro de uma comunidade ordenada por Deus foi um processo lento. Talvez tenha sido ainda mais lento entre os camponeses e artífices, acostumados ao modelo comunitário das guildas e aldeias nos quais se baseavam inteiramente as revoltas camponesas e os movimentos anabatistas. E, os historiadores anarquistas cometem o erro de pensar que as comunidades populares primitivas ou medievais, baseadas na ajuda mútua e toscamente igualitárias por natureza são também individualistas. Na maioria das vezes, acontecia exatamente o oposto, elas preferiam manter um modelo tradicional no qual o conformismo é esperado e o excepcional provoca indignação. Na Europa pós-medieval a tendência individualista surgiu entre as classes cultas das cidades italianas do Quatrocento. Ela aparece sob a forma de um culto à personalidade sem qualquer relação com reforma social e resulta tanto no orgulho do ditador quanto no desejo do sábio humanista, por múltiplas satisfações, criando um novo interesse pelo homem como indivíduo e não como um simples membro da ordem social. Impregna a literatura do sul da Europa desde Dante, com Chaucer, a literatura inglesa até dar origem a formas literárias individualistas. Mas como o teatro elisabitano, a biografia, a autobiografia e, eventualmente, zero romance, todas baseadas no crescente interesse pela natureza emocional e psicológica do homem, definido contra e não como parte do cenário social. Paralelamente a essa exaltação do indivíduo no plano leigo, os últimos estágios da reforma culminam num radicalismo religioso que vai além das seitas geliastas, como a dos anabatistas. Esse individualismo cria, principalmente entre os Quakers, uma visão personalista da religião rejeitando formas organizadas e tomando como base a ideia da luz interior ou, como chamou George Fox, o Deus que habita em cada homem, uma ideia semelhante à de Tolstói e não muito diferente da concepção que alguns anarquistas tinham sobre justiça imanente. Todas essas tendências religiosas e seculares empurrarão o século XVII em direção a uma consciência cada vez maior do valor da liberdade individual. Foi durante a guerra civil inglesa que essa tendência produziu o primeiro movimento com características anarquistas. Em ambos os lados, os homens que combateram nessa guerra eram muito mais herdeiros do individualismo renascentista do que comumente se acredita. Talvez não haja exemplo tão extraordinário do culto barroco à personalidade do que o Satã criado por Newton. Em outra direção, o aparecimento dos independentes. Em oposição aos calvinistas, demonstra a crescente tendência para atribuir um maior valor à consciência pessoal como orientadora das escolhas morais e religiosas. Aqui, foi mais uma vez Milton Naropagítica que chegou a uma conclusão que é bem mais libertária do que liberal. As transformações econômicas e sociais, o aparecimento dos primeiros sinais de um capitalismo primitivo e a consolidação da classe dos proprietários rurais, todos esses sinais apontavam na mesma direção e se combinavam para produzir uma situação de extrema tensão política que levou, através da rebelião, a formação da primeira ditadura revolucionária moderna, o protótipo cromveliano de estado totalitário, e também a sua contradição. Pois o próprio individualismo que mergulhou a classe média numa luta política e militar, criando uma oligarquia de classes mascarada por pronunciamentos democráticos, teve como resultado o aparecimento de movimentos radicais entre as classes mais baixas, o maior deles foi o dos niveladores, ancestrais dos chartistas e defensores do sufrágio universal. Embora alguns deles, como Valve, sugerissem a adoção da propriedade comunitária, seu objetivo principal não era a conquista da igualdade econômica, mas da igualdade política. Reivindicavam também uma constituição democrática que acabasse com os privilégios que os oficiais de mais alta patente da admirável armada concediam a si próprios. Numa curiosa antecipação às agressões que surgiriam durante a Revolução Francesa, um panfletário Cromwelliano estigmatizou os niveladores, chamando-os de suíços. Mas os legítimos representantes da ala anarquista do movimento revolucionário inglês do século XVII não eram os niveladores, mas um outro grupo efêmero, cuja estranha forma de protesto social valeu-lhe o nome de cavadores. Os niveladores saíam principalmente dos níveis mais baixos da nova armada modelo, desejosos de participar do governo de um país que haviam ajudado a libertar do jugo dos reis por direito divino. Os cavadores, por outro lado, eram em sua maioria homens pobres, vítimas da recessão econômica que se seguiu à guerra civil, e suas reivindicações tinham um cunho social acreditavam ter sido roubados por aqueles que continuavam ricos. Não apenas de seus direitos políticos, mas até mesmo do direito elementar aos meios de sobrevivência. Seus protestos eram um brado de fome seus líderes, Gerard Winstanley e William Everard, tinham sofrido na carne os problemas da época. Vin Stanley era um ex-negociante de fazendas de Lancashire que viera para Londres, onde se estabeleceu no comércio de tecidos e foi arruinado pela recessão. Fui roubado de todos os meus bens e de meus negócios e obrigado a aceitar a caridade de amigos que me dão crédito para que eu possa levar uma vida de privações. Everard era um velho combatente da guerra civil que havia sido expulso do exército por distribuir propaganda a favor dos niveladores. Os Cavadores criaram sua teoria em 1648 e passaram à ação em 1649. No primeiro panfleto de Winstanley a Verdade erguendo-se por sobre as nuvens, estabeleceu-se a base filosófica do movimento, dando-lhe um cunho racionalista. Na visão de Winstanley, Deus não era outro senão aquele espírito ininteligível, a razão. E onde habita a razão? Pergunta ele ela está em todas as criaturas, de acordo com sua natureza e essência, mas especialmente no homem. Por esse motivo, o homem é chamado de ser racional. Este, continua ele, numa interessante antecipação de Tolstói, é zero reinado de Deus no homem. A partir dessa concepção quase panteísta do homem como sendo a razão intrínseca, surge uma teoria de conduta segundo a qual ao agir de acordo com sua própria natureza racional, o homem estaria cumprindo seu dever como um ser social. Permita que a razão governe o homem e ele não se atreverá a transgredir contra seus semelhantes, mas fará a eles o que quer que lhe tenham feito. Pois a razão lhe diz que, se o vizinho está hoje faminto e nu, é preciso alimentá-lo e vesti-lo. Pois talvez isso aconteça contigo amanhã e então ele estará pronto a ajudar-te. Essas palavras aproximam-se bastante do verdadeiro cristianismo, mas também estão próximas às teorias de Kropotkin sobre a motivação para a ajuda mútua. No mais radical de todos os seus panfletos, a nova lei da justiça, winston Leigh lança uma série de proposições que reforçam os elementos anarquistas do seu pensamento. Igualando Cristo à liberdade universal, ele começa com uma exposição sobre a natureza corruptora da autoridade, e aqui faz uma crítica não apenas ao poder, mas ao poder econômico do patrão sobre o empregado, do poder familiar do pai sobre o filho e do marido sobre a esposa. Todo aquele que tem autoridade nas mãos procede como um tirano. Quantos maridos, pais, patrões, juízes portam-se como senhores, Oprimindo os que estão sob seu poder, sem saber que essas esposas, filhos, servos e súditos são seus semelhantes e têm os mesmos direitos a repartir as bênçãos da liberdade. Mas esse direito de repartir com eles as bênçãos da liberdade não é um privilégio abstrato. A sua conquista depende de um ataque ao direito de propriedade, e aqui Winston Leigh insiste na estreita ligação entre poder político e econômico que todos os homens digam o que quiserem, enquanto tais senhores afirmarem que a Terra lhes pertence, protegendo essa propriedade privativa que é minha e tua. O povo jamais conseguirá obter a liberdade e a Terra não ficará livre de problemas, opressões e queixas. É por essa razão que o Criador de todas as coisas está constantemente enfurecido. Se a crítica que Winston Lee faz da sociedade, tal como a vê nesse momento crucial de sua carreira, acaba numa rejeição tipicamente libertária. Tanto da autoridade como da propaganda, sua visão do tipo de sociedade igualitária que gostaria de criar incorpora muitas das características de uma sociedade ideal. Tal como seria imaginada pelos anarquistas dois séculos mais tarde. Quando a lei universal de igualdade surgir em todos os homens e mulheres, ninguém poderá então reivindicar direitos sobre qualquer criatura e dizer isto é meu e aquilo é teu. Este é o um meu trabalho, aquele o teu. Todos cultivarão a terra e cuidarão do gado. E as bênçãos da terra serão comuns a todos. Sempre que um homem sentir necessidade de grãos ou de gado, poderá retirá-los no primeiro depósito que encontrar. Já não haverá compra nem venda, nem feiras ou mercados, e a terra será um tesouro compartilhado por todos os homens, pois ela é do Senhor. Pois quando um homem tem o que comer e beber e roupas para vestir, ele tem o suficiente. E todos trabalharão com entusiasmo para realizar as tarefas necessárias, um auxílio geral. Não haverá senhores de outros homens, mas todos serão senhores de si mesmos, sujeitos às leis da justiça, da razão e da igualdade que habita e governa nele, que é o Senhor. Trabalho em comum e seus produtos repartidos igualmente, nenhum governo, homens vivendo em harmonia, segundo a inspiração de suas consciências. Comércio abolido e, em seu lugar, um sistema de armazéns abertos. Tudo isso parece o primeiro esboço tosco da sociedade anarcocomunista comunista imaginada por Kropotkin, e esse esboço recebe um toque final, que o transforma numa cópia. Quando descobrimos que winston Leigh antecipou toda a série de filósofos libertários, ao condenar o castigo, afirmando que o crime é uma consequência da desigualdade, certamente é a propriedade individual e privada responsável pela miséria do povo pois primeiro ela faz com que as pessoas roubem umas das outras e, depois, cria leis para enforcar aqueles que roubaram. Ela induz a prática do mal e depois mata quem o praticou. Que todos julguem se esse não é realmente um grande mal. Winston Lee insiste em afirmar que a única forma de acabar com a injustiça social seria fazer com que o próprio povo agisse. Falasse com fervor apocalíptico no papel que os pobres irão desempenhar na reforma do mundo. O pai está agora criando um povo para si, do pó que é feita a mais baixa e desprezada espécie de gente. E é deles e para eles que primeiro surgirá a lei da justiça. O povo deve agir, sustenta Winston Lei, apossando-se da terra, que representa a principal fonte de riqueza, e trabalhando nela. Ele não julgava necessário utilizar a força para tomar as propriedades dos ricos. Os pobres poderiam ocupar as terras públicas e as servidões, que, segundo sua estimativa, ocupariam dois terços do país, e cultivá-las em conjunto. Uma vez dado o exemplo, todos aprenderiam a apreciar as virtudes da vida comunitária e a terra passaria a ser um tesouro comum, garantindo muita liberdade para todos. As melhores páginas de a nova lei da justiça atingem um tom de fervor profético. E quando o Senhor me tiver mostrado o local e os meios pelos quais fará com que nós, o chamado povo, fertilizemos e trabalhemos a terra que é de todos, eu então me adiantarei e declararei ser meu dever comer o pão com o suor da minha fronte, sem dar ou pedir paga, considerando a terra tão minha quanto dos outros. O Senhor não tardou. A nova lei da justiça foi publicada em janeiro de 1649 e nos primeiros dias de abril. Winston Lee e seus companheiros iniciaram a campanha de ação direta, instalando-se em St. George Hill, perto de Walton Thames. onde começaram a trabalhar na terra, semeando trigo, nabó, cenouras e feijão. Era um grupo de cerca de 40 pessoas e Winston Lee convidou os camponeses locais para que se unissem a eles, prevendo que em pouco o grupo teria 5 mil integrantes. Mas os cavadores pareciam não ter despertado muita simpatia entre seus vizinhos mais pobres e muita hostilidade entre o clero e os proprietários rurais foram surrados por capangas, multados por juízes, seu gado foi roubado e os brotos recém-plantados arrancados da terra. Suas frágeis cabanas foram incendiadas e tiveram de comparecer diante do General Fairfax, que não conseguiu intimidá-los. Enviaram tropas de soldados para investigá-los, mas estas foram rapidamente afastá-las quando os soldados demonstraram demasiado interesse pelas doutrinas dos cavadores. Durante todos esses meses difíceis, Winston Lee e seus companheiros recusaram-se a reagir, usando a violência que tanto detestavam. Por todo o ano de 1649 sucederam-se os panfletos, cheios de justas queixas contra um mundo que se recusava a reconhecê-los chegaram até a enviar apóstolos que andavam pela região instigando os camponeses a ocupar terras públicas em vários locais, desde os condados até regiões tão distantes. Mas nem a perseverança dos cavadores foi capaz de resistir àquela perseguição sem tréguas e assim, em março de 1650, os pioneiros deixavam S.T. George Hill, abandonando a tentativa de converter a Inglaterra ao comunismo rural pela força do exemplo. As outras colônias tiveram vida ainda mais breve e pelo fim de 1650, os cavadores haviam desaparecido com o movimento.